Cara, uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi exatamente sobre isso aqui, tá? Essa fórmula que se baseia em cinco princípios bem interessantes, né? Que seria a intenção clara, o AMP seria a sua atitude mental positiva, depois vem o IE que é a, a inteligência emocional, depois vem as ações, cara, isso aqui é muito bacana, tá? Ações de validação e depois vem o G que é a gratidão. Se você notar, o G ele abraça todos os outros princípios. Ou seja, ele deve estar presente em todo momento, em todo princípio que você estiver aplicando na sua vida. E agora eu vou te dizer o porquê. Ó, dá uma olhada nessa projeção aqui, ó, para exemplificar. Quando você trabalha com o G, que seria a gratidão, que engloba todos os os outros quatro princípios, existe essa projeção aqui, ó, tá? É claro que de forma invisível, né? Você abre uma conexão com o campo das infinitas possibilidades, que resumidamente seria um lugar onde estão todos os insights, onde estão todas as possibilidades que já estão disponíveis para você. Você só não enxerga as possibilidades, as oportunidades, conforme deveria é, ser visto ou deveria ser ouvido, por causa dos seus paradigmas atuais. Mas esse G aqui, ó, ele faz toda a diferença. tá? Aqui a gente tem uma projeção do que acontece quando você não trabalha com o poder da gratidão. Veja só, você tem apenas as oportunidades externas. Você enxerga o mundo é, tanto é, tangível ou intangível através do seu ponto de vista atual. Só que quando você acrescenta o G é que faz a diferença. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que é sobre o poder da gratidão. Quando você une a intenção clara, uma atitude mental positiva, inteligência emocional e ações de validação que eu ensino através de, do, do meu livro, junto com o poder da gratidão, você abre esse campo, você expande. Eu sei que quando se fala sobre gratidão, sobre intenção clara, sobre esses, essas fórmulas... Muitas pessoas acabam colocando isso como um papo groselho. Mas perceba o seguinte, eu estou falando isso com as pessoas certas. O meu objetivo aqui é atingir as pessoas certas. Então presta atenção em mim. Quando você começar a aplicar a gratidão na sua vida, de agora em diante, no mínimo dois minutos por dia, em cima tanto das coisas que você já possui ou em cima das coisas que você ainda não possui, no meu livro eu ensino você a dedicar três minutos por dia para o propósito da gratidão. Um minuto seria em cima das coisas que você já possui e dois minutos por dia em cima das coisas que você ainda não possui. Quando você trabalha com a gratidão em cima daquilo que você já possui, você simplesmente está validando que você deseja mais daquilo para a sua vida. E quando você trabalha em cima da gratidão com as coisas que você ainda não possui, é como se você estivesse dando um direcionamento ao poder da sua mente. Para que aquilo continue surgindo. Na sua vida. Bem, tem uma técnica que eu chamei de. Quadro subliminar da gratidão. E agora eu vou te ensinar como você pode fazer essa técnica. De forma muito simples. E por que ela é tão poderosa. Então, presta atenção aqui. ó. Funciona da seguinte forma. Você pode usar uma folha A4 como essa. Uma folha A3. Ou também você pode utilizar. Aquelas chapa grandona de isopor, tá bom? Que você encontra em qualquer papelaria. Beleza? Vamos supor que isso aqui seja o quadro. Você vai colocar nesse quadro, é, essa caneta verde aqui vai simbolizar as coisas que você já tem. Você vai colocar várias imagens de coisas que você já possui, tá? E que você é profundamente grato. Perfeito? Então você vai colocar aqui. Depois... Você vai colocar junto com, com essas imagens das coisas que você já tem e que você é profundamente grato. Você vai colocar também outras coisas que você deseja possuir, tá? Então, a caneta azul vai simbolizar as coisas que você ainda não possui, mas que você deseja ter, junto com as, as imagens das coisas que você já possui, tá bom? E você vai fazer isso de forma muito simples, batendo uma foto mesmo com o seu celular ou pegando imagens na internet. E vai colocar esse quadro aqui em um lugar onde você vai visualizar várias e várias vezes ao dia, tá? No mínimo, três vezes ao dia, ok? E toda vez que você passar por esse quadro aqui, você vai dizer o seguinte, já está... Vamos ver o que está escrito aqui, ó. olha só. Tudo que a minha mente pode criar eu posso realizar. E você vai dizer isso. Já está resolvido na ordem divina. Gratidão. É isso, tá? Agora eu vou te explicar por que essa técnica funciona e ela é tão poderosa. Vem aqui comigo. Nós tendemos a acreditar, ou seja, a dar crédito a coisas que a gente vê constantemente. E a gente se acostuma com isso. Quando você visualiza esse quadro aqui contendo aquilo que você já possui. Juntamente com as coisas que você ainda não possui, mas que você é grato e você dedica algo em torno de 3 minutos para visualizar esse quadro. Todo dia. Isso pode ser várias vezes ao dia. Ok? Quando você visualiza, você está enviando a seguinte mensagem ao seu subconsciente. Uau, eu sou grato por essas coisas em verde aqui. Que eu estou... Vendo. Porque eu já possuo isso. Só que daí... Existem outras figuras ali de coisas que você ainda não possui. Como o seu subconsciente ele não, ele não faz distinção do que é certo ou errado... Do que é verdade ou mentira... Do que é bom ou prejudicial... Ele simplesmente pega tudo isso que você colocou naquele quadro... E coloca como uma verdade absoluta. E se você visualiza esse quadro várias e várias vezes ao dia você acaba absorvendo aquilo como verdade. Está fazendo sentido? Tudo porque você colocou de forma subliminar as coisas que você quer possuir, aquilo que você deseja manifestar, manifestar em sua vida, juntamente com as figuras, as imagens das coisas que você já possui e que você é profundamente grato. Então, presta atenção que eu vou recapitular, tá? Você vai pegar um quadro, vai colocar imagens daquilo que você já possui, tá em verde, ok? Vai colocar essas imagens aqui. E junto com essas imagens, você vai colocar imagens também de coisas que você ainda não possui. E você vai tirar no mínimo três vezes ao dia, no mínimo, ok? Três vezes ao dia para visualizar esse quadro. E você vai dizer a seguinte frase, olha aí. ó, Tudo que a mente pode criar, eu posso realizar. E vai dizer mais, já está resolvido na ordem divina. Esse cartãozinho aqui, ele vem junto com o meu livro. Ficou claro que foi dito? Sim, não. Então quero que você me diga se você tem alguma dúvida e nos próximos dias eu vou estar dedicando para te responder, tá? Então aproveitando essa oportunidade para você que tem interesse no meu livro, deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui, ó. Saca só.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 da obra, tá certo? Então, se você tem interesse, se você está me assistindo no YouTube, é só você clicar no primeiro link da descrição, tá certo? Um grande abraço para você, espero que tenha feito sentido e aproveite essa oportunidade. Tamo junto, até a próxima!